Romanos 12 diz: Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Paulo vai prosseguir. E não vos conformeis com esse mundo, não conforma com esse sistema, não abraça, não acolhe esse mundo perverso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus não se conforma com esse sistema. Eu vou te dizer, uma das grandes máquinas de nos conformar com o mundo é a televisão. Você quer mundo, tá dentro da TV. A TV, tudo que é mundo está nela. E ela conforma as pessoas que assistem ao mundo. Ela introduz você. O jeito que o mundo pensa está na TV. O jeito que o mundo veste está na TV. O jeito que o mundo se casa está na TV. O jeito que o mundo educa os filhos está na TV. O jeito que o mundo fala está na TV. O jeito que o mundo pensa está na TV. Então, quando você está diante da TV, ela está te conformando ao mundo. E Jesus está dizendo que quem ama o mundo, se conforma o mundo, não é salvo. Quantos de nós, os príncipes das, da Pérsia, estão prendendo, levando cativos, impedindo respostas de Deus, impedindo que portas se abram, quantos príncipes da Pérsia, não dominam seu casamento, não te enchem de chagas e enfermidades. Não te deixa ser cristão fraco, imoral, carnal, que não compreende nada das coisas de Deus. Quantos? E por que o príncipe da persa prevalece? Porque você não cultiva a vida de oração. Porque você não é um homem que sangra seus joelhos. Porque você não é uma mulher que deixa de gastar duas, três horas na frente do maior, maior instrumento de cobiça que existe, que é a televisão, aqui você vai ouvir falar muito da televisão, aqui você vai ouvir falar o tanto que ela é podre, o tanto que ela é vil, o tanto que ela é perversa, e o tanto que um cristão tem que se afastar dela, muitas pessoas irão ao inferno porque adoraram mais a TV do que o Criador. A televisão é um empecilho porque ela tira o tempo da edificação da igreja. Ela tira o tempo do pai tá transferindo afeto para os filhos. Ela tira o tempo do pai tá ensinando a Bíblia para a esposa. Ela tira o tempo da família ter comunhão afetiva. Ela tira o tempo da vida devocional da igreja. Pai, filho, mãe. E ela não só tira esse tempo. Quando ela, como ela polui, como ela dissemina engano, destila veneno, como corrompe e transfere a nossa mente, a, a, a, a filosofia do anticristo e da nova era.